E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi, trazendo mais um vídeo pro canal, seja todos bem-vindo mais um vídeo galera, galera, nesse vídeo eu trago para vocês o vídeo aqui no DvT Então deixa o like, inscreve, ativa o sininho de notificação aqui E ele resetou o servidor um novo servidor aqui, eu vi um vídeozinho lá que ele melhor eu peguei os itens aqui, né, evento limitado. Tem aquela super aí, ó Perdoa amor, não posso ver o resto porque vocês estão ligados e vão. <risos> Enfim, aí os itens que estão dando são esses aqui, ó. No evento, eu vou começar na montaria, né? Porque é vozinha, mas. E o servidor é novo, beleza? Se é, jogar, já aproveita, porque. O cara, o servidor é novo. escreve se aí no canal, que tá? eu montaria aqui, eu vou deixar uma musiquinha. Vamos lá, morrendo aí. eu aqui conversando galera, tô pensando em focar no servidor, deixar fazer alguns vídeozinhos aí, que legal para vocês, Se vocês apoiar, trazer mais. momento o like aqui, mano. estava pensando, eu fiz uma votação na comunidade, do eu gravo no servidor 4.1, da versão antiga, né, mano, para trazer vídeo para vocês, tal. mas não teve uma votação assim tão, tão grande para poder fazer vídeo lá, né? E eu vou deixar que por um tempo assim. Eu vou... Eu passo a bem. Jogar... Se tiver tempo, vou colocar Por é isso aí. E eu tô pensando em jogar DTEC Brasil. O que vocês acham? Comenta aí pra mim saber, beleza? Eu posso trazer vídeo lá no DTEC Brasil. Muita gente também pede. Daí eu... Agora eu tenho condição de fazer uma revolução legal lá. Se vocês quiserem, você vai digitar um aí nos comentários, beleza? vendo? Um Tô ocupando aqui, parece que a chuva vai começar aqui. E... É isso, né, mano? Tem que gravar Minecraft também, facecam, tudo mais, aquele é naipão. As novinhas de olhar e hum, cheiroso, gostoso, bonito. Eu não faço ele, é noite, tietiezinho. Vamos lá, é vamos lá que eu tenho de que ver, eu acho que vai chegar a Ó, já tô no ovo mágico, agora vamos pro o peixinho, ó, vassoura, casena, né? peixe, eu acho que é isso, é, peixe mágico. Mas isso, ó, o pano montaria já vai dar um FC legal, e a gente vai dar uma olhada no top 1, ver quantos cupons que eu vou batalha. Vamos ver se vai dar pra conseguir, que eu passo a pontinha, deixar bonitinho, e a câmera tá descendo, mano. Aí é, não fica, ô, câmera, me ajuda também, porque quando eu decido fazer vídeo aqui pro canal, me... quer me trollar? Não cai não, não, cai não, fica aí, de boa, Vou fazer o um videozinho. Galera, deixa o like, mano, e assista os vídeos até o final. Sei que os vídeos tem anúncio, mas isso aí é pra ajudar o canal, velho. Fica não anúncio que te interessa, <risos> mas vamos lá. A gente não conseguiu chegar no peixe, mas tudo bem. Posso ver o que tem mais aqui? Nós. Então, vamos dar uma upada aqui no treino que é onde que a gente consegue pegar aquele FC. Punido é o que é defesa. Consegui coloca no ataque. Tem como ah do espinho, <risos> ai, ai, ai, ai, ai. <risos> mas enfim. Que nível que a gente começa aqui? Nível 25 A chuva vai querer me trovar mesmo, mano Tô falando, olha quando eu, eu gravar A chuva aí começa a acontecer umas paradas muito doidas só tá aqui mesmo Ó, um tal de que é o top aqui, mano Com 200 e... Eu não me engano, né, galera? 225 milhões de FC E os ataques e defesa deles tá 15k Deixa eu ver que de maldito tá usando Ó é. Vamos mostrar o petzinho não, pra nós, Ô, a galera quer ver, eu tô bem, parceiro. Hum. Tirando nós, respeito, filho. Ah, tá com o pet da. De boy, alado. frio bem Enfim, né, mano? Vamos lá, vamos ver como que vai ficar aqui. Vamos upar aqui, o que que dá, né? <risos> que Infelizmente, nós só tem esse momento. Não veio nenhum patch, nada. Vou colocar, quer ver, essa oposição aqui no colar. Vamos ver se a gente consegue... Não sucesso nenhum. Vem cá, rapaz, desse azulzinho aqui não dá sucesso. Oh, não deu sucesso. Alguns que a gente dá um azar, mano. Acho que é no amarelo, no verde, não sei. Então, esses daqui já foi um azar. Não, é no verde mesmo. É, 10k de FC. Se é só no começo, né? A continha. Vou fazer um FC lá. Vocês me desculpa essa chuva aí de fundo, Não né? posso fazer o quê, né? É a vida... Mas o mais engraçado que começa a chover é que começa a gravar. é engraçado, mas tudo bem, né? Ó, tem muita gente jogando, galera. Quer dizer, tem gente mesmo. Vimos um salve geral, que assiste o meu canal? Muito obrigado aí, galera, por deixar o like e apoiar aí. E vamos que vamos gravando aí pra vocês, vamos ver o que vai virar. Nossa meu tá bonito. Upa! isso, mano? Vamos passar o açúcar do Tietê. E aí... Aproveitando a folga pra gravar uns videozinhos pra vocês. Tem que ser, né? de edita. a capinha. Já aposta. na naipão. Agora, fiote Tu vai ganhar... Tu vai ganhar o desperdício aqui, meu filho. Ó. que Tempa. E... e... Hum, não, não, ó, o Tietchan aqui ó, vai fazer filho hoje, vai fazer filho. A gente vai estar tá fazendo filho aqui no... <risos> estar fazendo muito filho. Ah, que porra foi essa? Nem eu sei. você não quer jogar, infelizmente você vai morrer, meu filho. Não basta isso. Ó, psh, psh, acabou. Tudo bem. Tietchan é bonito. Agora o que me interessa aqui é a quantidade de cupons para mim. Para vocês, como cupons o é batalha? Um bom de 26 mil cupons é uma coisa elegante. Não, dá isso. Não dá 2.600 cupons, eu acho. Alguém de 6 mil, comenta aí, porque... Não, acho que é 2k e... É cai... 600 mil, Isso mesmo. Mas dá pra fazer uns PVP, dá pra conseguir algumas coisas aqui, ó. Essa calça angivical aí, também já veio no evento imitado. Não é que não coloquei. Então pra frente coloco. Deixa eu ver a continha desse. O dar aqui vai dar uma rachinha pro é, é bem capaz de eu morrer, mas se eu jogar bem, eu acho que eu mato. eu tá aqui embaixo. Ah. Que hum, que isso, hein, O Que que é isso, papai? Uma coisinha dessa, não. Ah, para mano, na moral, que que é isso, <risos> eu mudei, quer ver, tirei dois de força e ainda não conseguiu errar Atum da batata, agora é tatuzeira, derrubou <risos> pra baixo, deve a meu irmão É assim também não, é assim também não, você tem é respeitável aí, é parceiro Olha o celular, olha o celular me trollando, olha o celular me trollando Quem não sabe eu grafo do o celular aqui Passaram um ano depois e o jogador não jogou Olá, pô Fica aí nós, parceiro. Joga.